Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da FATEC Indica, onde nós, membros da equipe web da FATEC Rubens Lara, sugerimos filmes, séries, livros e outras manifestações culturais a quem busca inspiração durante o mês. E nossa resenha começa pela indicação da Dani Costa, da série Mr. Robot. A série norte-americana, criada por Sam Ismail, em 2005, traz um enredo interessante para se pensar nos tempos atuais. Hackers, política, teoria da conspiração, tecnologias, economia, psicologia... A história se passa muito em torno do personagem Elliot, um engenheiro de segurança da informação e, nas horas vagas, um hacker. Nessa ficção, as reflexões acontecem em torno do mundo globalizado, regras econômicas, códigos e computadores, angústias pessoais e coletivas na sociedade contemporânea. A segunda resenha da nossa lista foi feita pela nossa querida professora Vanina, que também faz parte da equipe, que é a experiência imersiva com Bjork. A exposição Bjork Digital fica em cartaz no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, até dia 18 de agosto. É uma oportunidade única de experimentar música e dança através de ambientes e dispositivos de realidade virtual, como cabines circulares inteiramente escuras e para grupos pequenos, bancos giratórios, óculos com sensor automático e visão de 360 graus. E para finalizar as indicações do mês de julho, temos o anime Serial Experiments Lain, por Luiz Ora. Serial Experiments Lain é um anime lançado em 1998, conta a história de Lain e Wakura, que após receber um e-mail de Tisa Womoda, uma colega de escola que aparentemente cometeu suicídio, fica compelida a entender a razão desse mistério e seu desaparecimento. Na mensagem, Tisa diz que não está morta, mas que apenas não existe mais na forma física e que encontrou Deus. Isso graças a Wired, uma rede de comunicação que funciona como a internet. Para os entusiastas do digital e discussões profundas sobre o que é ser e estar humano em um mundo tecnológico, Serial Experiment Slam é uma recomendação e tanto. Você pode conferir cada resenha completa em nossa página no Facebook. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E com isso encerramos as desenhas deste mês. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para não perder as novidades. Até mais!